Ari ia cada vez mais ficando intrigado com a inusitada demonstração de carinho que todos lhe dispensavam. Perspicaz, refez de memória a forma como vinha sendo tratado desde que saíra do hospital. É, na verdade, todos me querem bem, graças a Deus. Tanto carinho só me tem feito bem. Imagino que todo e qualquer paciente que seja recém-transplantado do coração... — Deve mesmo receber tais cuidados. Acontece que sempre que falo na identidade do doador, noto que eles se entreolham, como se estivessem me escondendo alguma coisa. — Não é impressão, não. Quando Dona Angelina fez a prece de agradecimento pelo êxito da fecundação assistida da Anne, porque as mulheres vieram até mim para encostar o rosto no tórax. Luísa, então, meu Deus, o que significaria o fato de ela beijar-me o peito e explodir em lágrimas? Se eu estou bem, por que as lágrimas estão compungidas? Prosseguindo em suas reflexões, meditou. Meire, quando viu a mãe beijar-me o peito, olhou espantada para a avó, que também ficou espantada. Por quê? o que teria levado minha filha logo em seguida a pôr a mão sobre meu coração novo e enromper em lágrimas doloridas pensou e pensou mais um pouco e lembrou-se notei que Anne aproximou-se e acariciou me ternamente o tórax demorando-se com a mão sobre o coração quando fui espontâneo e disse a elas que até parecia que amava mais aquele coração do que a mim Percebi uma pressa danada delas em dizer que eu estava enganado. Aí, somando todos esses pensamentos, fez uma última e decisiva reflexão. Desde aquele dia, todas fazem questão de nem mais olhar na direção do meu coração. Vou descobrir o mistério que estão me escondendo e já sei como. Convidou o doutor Américo para acompanhá-lo num passeio matinal para irem a um florido jardim do bairro, aquele mesmo jardim no qual Meire tomara a acertada decisão de livrar-se das drogas. Américo, disse ao amigo quando chegaram e pararam bem em frente a um canteiro de perfumadas rosas, você sempre teve minha maior confiança e mesmo nos meus recentes momentos difíceis manteve-se fiel e merecedor da minha amizade, mas sobretudo da minha gratidão. O médico intuiu o que estava por vir. Mantendo o autocontrole, para o que a profissão o ajudava, aguardou-o sereno. Aliás, tinha um hábito mental dos mais salutares. Diante de momentos difíceis ou críticos, de qualquer natureza, sempre mentalizava Jesus quando dizia aos apóstolos, Deixo-vos a paz, a minha paz dou. João 14:27. Na mente de Américo, Jesus estava ali e repetia as mesmas palavras para ele. Dessa forma, sempre fora beneficiado, quando qualquer fato demandava equilíbrio e calma, nos atos e palavras. Aí foi incisivo. Há algo transcendental cercando minha cirurgia, ou melhor, meu coração. Não tenho dúvidas quanto a isso. Chamei-o aqui porque quero que você me conte o que é, pois estou certo também de que você sabe a resposta. Mais do que nunca, Américo buscou ajuda no plano espiritual. E a ajuda veio. Antes que o médico pudesse dizer uma palavra, o espírito Abdiel aproximou-se e, em vigorosa fluidificação que aplicou em Ari, fez-o sentir incontrolável sonolência. Américo amparou o amigo... Vendo-o demonstrar tontura. Sentaram-se no banco e, com Ari ainda meio zonzo, sob indução do protetor espiritual, iniciou breve explanação. ''Meu Ari, meu amigo, nunca atrairia sua confiança. Para sua família e para mim, nossa maior preocupação, desde que soubemos de sua doença, foi tudo fazer para você ficar bom.'' No seu caso, você esteve a poucas horas da morte, mas, por bondade de Deus, aquela não era a sua hora de realizar a grande viagem para a Pátria dos Espíritos. Respirou fundo e prosseguiu. Você reconhece que nos planos da vida sempre ocorre o melhor para cada um? Você crê que isso ocorre aleatoriamente ou acredita que tudo obedece às leis de Deus? Creio em Deus, sou cristão, mas não sei. Ser cristão para você é ir à igreja e assistir aos cultos? Respondeu ele mesmo. Não, meu Ari, ser cristão é acreditar na justiça divina, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É não se rebelar diante das vicissitudes, é perdoar e até mesmo aos inimigos amar. Ari como que despertou da sonolência. Perdoar quem matou meu filho? Jamais. Então, Ari, não se diga, cristão. Você perdoaria? Se colocado diante de tal situação, imploraria a Jesus forças para seguir seu conselho. Não o de perdoar setenta vezes sete, mas ao menos uma vez, uma única vez, um perdão. Um só, pelo menos. Muito bem, Américo. Aonde você quer chegar? O médico pressentiu que os fatos haviam acumulado evidências e que Ari não se conformaria com explicações que não trouxessem a verdade à tona. Ainda em ligação com as esferas espirituais superiores, intuiu, ou melhor, captou o conselho de Abdiel, também ele em preces a Jesus, para contar o que se passara. Muitas vezes, diante de situações limite, qual a vivenciada naquele instante por Ari e Américo, não se pode furtar-se a uma reflexão. A verdade, inexoravelmente, sempre vence todos os obstáculos que se lhe tenham sido antipostos, inclusive e principalmente o pseudo-esquecimento. É de raciocinar ante as luzes do Espiritismo, que nem mesmo os pensamentos de milhares e milhares de anos atrás estão dissolvidos em algum lugar do passado. Não, também se manifestam no presente, eternizados que foram, da origem aos milênios seguintes, ao ganhar abrigo no infinito arquivo que todos possuímos no espírito imortal, eterno. E é desse arquivo imemorial, indestrutível, que, por vezes, quando há necessidade de rememoração, algum pensamento vem à tona da consciência, sob estrita supervisão espiritual. Os sonhos, segundo os quais convivemos com estranhos, mas que nos são conhecidos, estabelecendo o tênue paradoxo, são um dos mecanismos mais ou menos rotineiros desse processo. A intuição outro. Pensamento é dinamismo, é vida. Assim, cedo ou tarde, o grande guardião, o tempo, desentranha a lembrança, rememora o fato, reconstitui o ato e delega aos partícipes humanos o que fazer. Em geral, em 99,9% desses momentos difíceis, o perdão é o grande gênio que a todos acorde, socorre, levanta e sustenta nas caminhadas redentoras do porvir. Perdoar dessa forma é ganhar a terra e o céu. Todas essas digressões perpassaram velozes pela mente de Américo, que decidiu... Era chegada a hora. A hora da verdade para Ari. Antes, formou um alicerce psicológico para grande revelação. Sempre o considerei um forte, Ari. Você demonstrou equilíbrio ao longo do tempo em que nos conhecemos e é em nome dessa feliz característica da sua personalidade que vou esclarecer suas dúvidas. Tomou as mãos do paciente... Apertou-as vigorosamente, suspirou fundo e disse com extrema calma: --O nosso Anderson era um homem maravilhoso, de muita bondade. Certa vez me procurou, pedindo conselho sobre doação de órgãos. Ares sentiu um passageiro mal-estar, porém, logo seguido de agradável calor que lhe percorreu o corpo todo, fruto da transfusão energética fluido-terápica que Abdiel lhe aplicava. Américo continuou. Estranhei a pergunta de Anderson e, antes de lhe responder, fiz uma outra pergunta. Meu jovem, como é que alguém tão saudável como você se põe a pensar em doação de órgãos? Américo fez pesado silêncio e, olhando fixo nos olhos de Ari, continuou. Sabe o que ele me respondeu? Ali nem sequer arriscou um palpite, aguardando o próprio Américo responder. Ele me contou um sonho estranho que vinha se repetindo, já tendo sonhado a mesma coisa por três vezes. Nesse sonho, cujos personagens e fatos para ele eram de impressionante realidade, via-se como um sultão e, sem consultar nenhum calendário, tinha a noção plena de que tudo aquilo acontecera séculos e séculos com ele. Afretíssimo, Anderson pediu-me que o ajudasse a interpretar aquele sonho. Ali sempre fora cético quanto a fatos sobrenaturais, pragmático, jamais aceitara a redução simplista do intercâmbio entre o plano espiritual e o material por mediunidade, seja em centros espíritas ou fora deles. Menos ainda por sonhos. Agora, contudo, que conhecia algo tão profundo ligado ao filho, que já morrera, entrou numa espécie de ausência da realidade e quase sentia Anderson junto dele. Mas não havia morrido? Então, como poderia captar a presença do filho bem ali, pertinho deles? Que estranhos mecanismos eram aqueles que o envolviam, conferindo-lhe certeza plena de que seu amado Anderson continuava vivo. E por perto? Como? Como? Américo, talvez por intuição, talvez por telepatia, ou pelas duas coisas que andam em paralelo, procurou clarear as dúvidas do amigo, falando-lhe da visão que o Espiritismo tem dos sonhos. Eu disse ao seu filho que nós, espíritas, sabemos, por intermédio das informações que nos dão vários espíritos protetores, que, quando sonhamos uma parte do nosso ser, denominado espírito, junto com seu corpo, o perispírito, que faz a ligação com o corpo físico, fica livre e quase sempre vai aos interesses do seu interesse no plano físico ou no plano espiritual, onde se encontra com afins. É dessa forma que Deus nos oferece, todas as noites, a magnífica oportunidade de novos aprendizados, de reencontro com amigos queridos e saudosos, por vezes de muitas vidas passadas, o que explica como é que, embora estranhos, tais amigos sejam nossos conhecidos. Além disso, durante o sono... Aqueles que têm a caridade no coração podem se juntar a equipes espirituais socorristas e ir visitar criaturas necessitadas e infelizes, encarnadas e desencarnadas. Isso porque nós, encarnados, temos em nosso corpo físico uma sublime usina que produz uma energia de infinitos empregos, denominada ectoplasma. Uma das utilizações do ectoplasma... É a reabilitação da vitalidade. Ari ouvia, atento ao amigo, que seguiu. Há mais doentes desencarnados do que encarnados e, assim como as transfusões sanguíneas têm salvado tantas pessoas, de forma idêntica as transfusões de ectoplasma têm reconfortado milhares de espíritos que desencarnaram com um endurecido apego aos bens terrenos. Esses infelizes irmãos, ao despertarem da espiritualidade, mostram-se tão confusos que, a breve tempo, desentendendo tudo à sua volta, não raros são visitados pela demência. Nesse triste apogeu da desorganização mental, por força da fixação nos perdidos interesses materiais, geralmente os vícios, e pelas consequências materiais da sua morte, em que familiares herdam e passam a usufruir os seus terrenos que aqui foram deixados, às vezes sob comando de tutores legais, os desencarnados atraem-se àqueles ou a estes inexoravelmente. Aí, estabelecem-se logo laços resistentes de união, em atropelado clima de ódio da parte dele, e de usura, da parte dos herdeiros. A essa atrelagem, o espiritismo denomina obsessão. Fez uma pequena pausa e logo seguiu. Seu filho temia estar sendo vítima da obsessão, pois não conseguia tirar da cabeça uma ideia fixa, a de que ele tinha mesmo sido tal sultão. Américo interrompeu as palavras, dando tempo ao amigo para refletir e assimilar. Algo do que dissera. Logo, continuou. Mas, voltando a falar do tal sonho recorrente do Anderson, sonhado várias vezes, em seu harém tinha lindas mulheres, mas a nenhuma dedicava amor, nem sequer afeto. Endediado daquilo tudo, sentindo-se qual dono de pomar que a vista de tantos saborosos frutos de nenhum se apetece, Vivia procurando novas formas de prazer, de vida, segundo julgava. Então, por infelicidade, mas naquele tempo tendo considerado felicidade, ficou sabendo por súditos ocultamente endereceiros que havia um homem viúvo, pai de três filhas, todas solteiras, uma já prometida a pretendente aprovado. Curioso, mandou trazer em palácio aquelas irmãs e, ao vê-las, passou-lhe pela cabeça a ideia de divertir-se com elas, tê-las em seu harém para que, uma a uma, distraíssem-no. Depois, bem, depois faria que elas duelassem entre si para saber qual se tornaria a favorita. E assim fez. Só não contava com dois fatos. O primeiro, o pai das jovens, ante tão grande maldade, não suportou os desgostos e, embora saudável, acabou por ser vitimado por um infarto cardíaco, que o matou. O segundo, que as três engravidassem. Contrariado, prometeu a mais jovem que a favoreceria, caso abortasse. Promessa vã em que a jovem acreditou. Abortou, submissa ao sultão, mas cometendo o terrível desrespeito para com Alá, o Senhor da vida. Já as outras duas irmãs, que igualmente receberam a idêntica e mentirosa promessa do sultão, recusaram-se terminantemente à providência abortiva, que contudo acabou acontecendo com violência sob ordem sultânica. Aria ouvia boque aberto aquela narração, mais parecida com um conto, não de fadas, mas de infelizes vítimas do destino, acontecido, também, não há mil e uma noites, mas talvez há mil e um anos. Respondendo ao Anderson naquela oportunidade, disse-lhe o que penso. Em primeiro lugar, que eu próprio sou doador de órgãos, quando eles não mais me servirem, que possam ser aproveitados por tantos e tantos doentes que aguardam um transplante. Depois, quanto a ele ter sido sultão em outra vida, disse também que, por vezes, Deus permite que a cortina do passado seja entreaberta, por meio dos sonhos, para que o sonhador se conscientize de algo a reparar. Mas o que o meu filho poderia fazer passados tantos séculos? Pediu-me segredo, mas, como você é o pai e o que vou dizer não poderá comprometer a memória do nosso Anderson, Imagino mesmo que ele, em espírito, até quer que eu conte para você: Meu Deus! Que segredo pode ser esse? Contou-me que namorou três irmãs. Nossa Senhora! Isso mesmo! Também fiquei espantado. Sabe quem são as três irmãs que ele namorou? Hã? Alva, Alice e Anne! Nossa Senhora! Não é difícil agora montarmos o quebra-cabeça dos sonhos dele. A gravidez artificial da Anne, com espermatozoides do Anderson e óvulos de doadoras desconhecidas, mas com o apoio de Alva e Alice, que doaram óvulos seus em troca dos que foram utilizados na irmã adotiva, parece sinalizar que parte da antiga demolição moral das três agora se reconstrói. Parou um pouco dando tempo a Ari para confrontar os fatos. Depois, refletiu em voz alta. A gravidez artificial da Anne é fato tão marcante que me leva a imaginar que a irmã que fez aborto para agradar ao sultão pode ser ela, pois agora nasceu com a bênção da maternidade prejudicada. As dificuldades que teve agora de enfrentar para obter sucesso em ser mãe Parece indicar que isso teve a finalidade de que ela passasse a valorizar a maternidade. E mais, como, superando as dificuldades, conseguiu engravidar, podemos inferir que tal se deve à atenuante de então ter sido ludibriada. Ari, visivelmente perplexo, murmurou. E, — E o pai das três irmãs que foram vítimas do sultão? O médico esperou alguns segundos e logo acrescentou. — Antes de qualquer pensamento a respeito, raciocine comigo ainda sobre a doação de órgãos, que era, mas deixou de ser, a dúvida do Anderson, e responda-me. Você mesmo, o que pensava quando soube que só um outro coração lhe possibilitaria continuar vivendo? Ari não piscava sequer, imóvel, presa de fortíssimas emoções. Emoções que cresciam em intensidade. Américo, muito seguro, aproximou-se do grande momento. Apesar de estar com documentos que não eram dele, Anderson também era doador. Por isso, quando morreu, os médicos colheram e transplantaram o coração, rins, fígado, córneas e até ossos, beneficiando de imediato seis pessoas desesperadas. Tenho certeza de que isso terá sido levado em conta por Deus para que na pátria dos Espíritos ele igualmente tenha sido socorrido e mantido em paz. Quem? Quem foram os receptores? Quando você estiver mais restabelecido, prometo levá-lo a visitar um por um, Américo. Américo, pelo amor de Deus, diga-me quem recebeu o coração dele. Com a maior tranquilidade do mundo, Américo soltou as mãos de Ari e suavemente espalmou a destra sobre o lado esquerdo do peito dele, dizendo em levado. Anderson vive dentro do seu peito. Instintivamente, Ari levou as mãos àquele local e captou no milésimo de segundo, se tanto que a vida que vivia, desde o transplante, era em sociedade com seu filho amado. Abaladíssimo, não conseguia falar, mas pensou. — Fui aquele pai das três irmãs. Instalou-se-lhe choque emocional. Américo socorreu-o, mais como cristão do que como médico. — Deus, nosso pai, por motivos que desconhecemos, mas que são sempre para nosso bem — faz-nos vivenciar dramas intensos. Por isso, meu caro Ari, submeta-se à vontade divina e agradeça-lhe a vida, bem como mostre gratidão a Jesus pela bênção do entendimento. Ari, em choque, não tinha como se manifestar. Dando mostras da sempre presente caridade dos espíritos amigos, a natureza pródiga manifestou-se como queimou durando tudo quanto Américo dissera, sem que ninguém suspeitasse, e muitas eram as pessoas passeando ali na manhã ensolarada do jardim, desabou uma fortíssima chuva, que tanto teve de torrencial quanto de pressa em esvair-se, mas o suficiente para deixar molhados a todos. Teria sido apenas uma pequena nuvem que se descontrolara. Na raiz do fato, aquilo era a parcela de ajuda do plano espiritual. Muitos correram, mas Ari e Américo mantiveram-se imóveis. Quando, em três minutos, o sol voltou a brilhar, olhavam-se com intenso fulgor, reflexo dos sentimentos que lhes extravasavam da alma. Voltar a brilhar é força de expressão. Na verdade, por mais escuras que sejam as nuvens sobre nossa cabeça, o sol sempre esteve, está e estará lá, brilhando, vitalizando e iluminando. Sem tirar a mão do peito, Ari murmurou. — Anderson, está aqui. — Sim, Ari, seu filho está aí. Américo, sempre contido... Não suportou a forte carga emocional do momento e desabou a chorar, e, encostando o rosto no peito do amigo, deixou rolar em abundantes lágrimas. Agora, estupefato da notícia e de ver o doutor chorar, foi Ari quem o socorreu, brincando. -Meu Deus, lá vem outra chuva! Abraçaram-se enternecidos. E totalmente encharcados. No caminho de volta ao lar, Américo narrou como o coração de Anderson viera parar no peito do pai. Antes de chegar, Ari foi advertido por Américo para buscar forças com seu anjo guardião para que todos da família conseguissem conviver com aquela realidade jamais imaginável. Ari abraçou a filha demoradamente. Luísa notou o brilho nos olhos do marido. Volveu olhar para Américo, que, com um simples gesto, sinalizou que Ari já sabia de tudo. Vendo-os ensopados, não entendeu como aquilo acontecera, mas, mesmo assim, envolveu o marido num outro abraço que não tinha mais fim, a ponto de ela também ficar encharcada. Estou perplexo. Começou Ari a falar. Como é que tudo isso foi acontecer? Preferia mil vezes ter morrido eu e que meu coração fosse para ele. Mary interveio. Pai, pai, se o seu coração fosse para o Anderson, os dois não estariam mais aqui. E eu e mamãe, como estaríamos sem vocês dois? Num gesto que o coração comandou... Américo tomou as mãos de Meire e com emoção declarou. Em qualquer circunstância da vida, conte sempre comigo. Meire beijou-o na face, sentindo o delicioso fogo aquecê-la por inteiro. Desnecessárias palavras para todos ali, com alegria inaudita, confirmarem o que já vinham desconfiando há tempos. Aqueles dois se amavam. Anne... Até então, calada, interferiu. — E quem cuidaria do filho do Anderson se nascesse sem pai e sem avô? Angelina, trêmula de felicidade, respondeu a todas as perguntas. — Deus, Deus cuida de todos os seus filhos, estejam cá ou lá. Mas, no momento, quer a nós cá e ao Anderson lá, mais perto dele. Américo, despedindo-se, propôs. Quando nascer o filho ou filha do Anderson, se a Meire me aceitar e se Deus quiser, gostaria de ser tio do bebê. Encantada com a delicadeza daquele pedido de casamento, Meire, algo coquete, mas extremamente feliz, valorizou-se. Deus, pelo que me diz o coração, quer. Quanto a mim, depende. Afoito, mas senhor da situação, ante o olhar apaixonado com que Meire o envolvia, Américo beijou-a com intensa, mas controlada paixão, sendo correspondido. Quando aconteceu o julgamento de Zeca e Miro, o processo passou para o domínio público, tendo em vista que, pela lei, o crime deve ser de ação e conhecimento públicos. Além disso, ao serem convocados os companheiros do júri e as autoridades policiais, além dos familiares da vítima, Anderson, não havia mesmo como evitar a divulgação. A todas as investidas da imprensa, Ari e seus familiares, além do doutor Américo, Anne, Alva e Alice, desconversaram. Iniciado o julgamento, a promotoria fez o libelo de crime doloso, homicídio, pedindo pena máxima, 30 anos para ambos os criminosos. Pela lei, citado crime tem pena combinada variável de 12 a 30 anos. A defesa com anuência da família tentou desqualificar a acusação para legítima defesa. O depoimento de Meire foi decisivo. Demonstrando arrependimento, declarou que, se não fosse por sua dependência às drogas à época... Nada daquilo teria acontecido. Até mesmo atestou a verdade, isto é, que seu irmão, embora agindo por amor fraternal a ela, foi o primeiro a agredir os réus. Como poderoso argumento para a defesa dos réus, declarou que foi com eles até o local do acontecido de livre e espontânea vontade pela sua fraqueza diante das drogas. Declarou que... Como eles não a molestaram sexualmente depois que Anderson foi ferido, isso lhe pareceu demonstrar que não tinham um tal intenção. Embora o júri não houvesse acatado a tese da legítima defesa, o que poria os réus em liberdade imediata, aceitou, contudo, desqualificar o crime, não o considerando homicídio doloso, tendo em vista que houve um só tiro e que, ao ver a vítima caída ainda com vida, não foram dados outros tiros. Sem passagem pela polícia, sendo, pois, réus primários, além das declarações de Meire, que abrandaram muito o delito, tudo isso somado atenuou as respectivas penas. Zeca foi condenado a dois anos no regime de prisão Malberg, tendo apenas que dormir na prisão, podendo trabalhar durante o dia. Jamiro foi condenado à pena mínima, seis anos de prisão. No tribunal, frente a frente com Zeca e Miro por tantas horas, Ari conseguiu dizer-lhes: desde que soube da morte do meu filho, pensei numa vingança. Agora que o coração dele bate forte no meu peito, vendo vocês dois arrependidos e sofrendo com esse julgamento, pude finalmente encontrar a única maneira de não aumentar a tragédia. Estou perdoando vocês dois. Minha família também os perdoou. Os amargos e sofridos olhares dos dois demonstraram algum brilho. Quase que a uma só voz, murmuraram. Que Deus nos perdoe também, e obrigado pelos depoimentos. Antes de terminar o julgamento... Tendo a imprensa noticiado fartamente o um rumoroso caso, a família de Ari foi procurada pelos demais beneficiados pelos transplantes em razão da morte do Anderson. Foram momentos de intensa comoção para Ari, Luísa, Meire, Angelina e Anne estarem tão próximos de partes vivas de Anderson. Dentre todos, o maior beneficiado, porém, foi o próprio doador, as pessoas que foram beneficiadas em razão de sua doação, além dos seus familiares, vários deles, muitas vezes ao dia, emitiam vibrações de gratidão, que eram creditadas pelo plano maior a ele. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos.